Viva amigas! Continuando do movimento de ontem, nós vamos fazer esta peça ao longo de várias. Isto aqui era para cortar, mas eu não vou cortar porque depois fico sem o cordão, ao longo de várias alas, de um minuto, não se eu consigo fazer isto. Este passa por cima de dois, este por cima deste e por cima deste e por baixo deste. Este é o movimento. Um dois por cima de dois por baixo de um. Um neste caso é aqui a argola. Aqui a mesma coisa. Passa por cima deste e deste. E por baixo deste. Agora o último. A mesma coisa. Passa por cima deste e deste. E por baixo deste. E está feita a nossa pinha de rosa. Pinha de rosa, uma. Porque existem milhares.